Fala galera, eu sou o Maicon Gomes Vamos dar continuidade a nossa série do violão sobre dedilhado E hoje nós vamos fazer o seguinte O dedilhado da mão direita Que é o seguinte, vai ser o contrário agora A gente tinha feito indicador médio e anelar Agora a gente vai fazer anelar, médio e indicador Da seguinte forma ó. A gente toca aqui o polegar E aí faz Beleza? Polegar, anelar, médio anelar médio indicador só um detalhezinho sempre vamos lembrar de fazer os exercícios de dedilhado com violão afinado tá bom quem tiver aí o afinador ó, tem aqui o afinador aqui atrás do violão quem não tiver afinador usa o aplicativo tem um monte de aplicativo aí de afinador de violão então vamos lá ó seguinte polegar anelar médio indicador polegar Tentar fazer aqui e manter sempre a mesma pulsação. Ó. Um, dois, três. Tchau, wow. O exercício é esse, a gente tem que fazer junto com os outros e praticando devagarzinho. Depois que for se acostumando com o exercício, vai acelerando. Então primeiro, um, dois, três, quatro. O segundo, um, dois, três, quatro. E o terceiro, um, dois, três, quatro. Beleza? Então é isso aí. Fica aí a dica do violão. Vamos estudar. Qualquer comentário deixa aí embaixo aí nos comentários, qualquer dica. Se quiser perguntar alguma coisa sobre violão, é só mandar aí nos comentários. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal e bora estudar o violão.